Olá, meu nome é Karen Costa Vasquez, eu sou economista e vou contar um pouquinho da minha história e do meu trabalho aqui na Universidade de Fudan, na China e no mundo. O meu trabalho aqui na China, ele na verdade ele é a soma, ele é o acúmulo de uma série de experiências, de vivências, de práticas em quatro países diferentes, e tanto na esfera privada quanto na esfera pública. Eu comecei a minha trajetória profissional no Serviço Exterior Brasileiro e também trabalhando com o governo brasileiro, gerenciando um fundo britânico para promoção, para o apoio da transição da economia brasileira para uma economia de baixo carbono e de alto crescimento. É, e anos depois eu fiz a minha primeira transição é, de país e também de, de, de área de atuação, quando eu fui morar nos Estados Unidos e trabalhar com organismos internacionais, principalmente com o Sistema das Nações Unidas e com bancos multilaterais de desenvolvimento como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Um, e não só em temas de cooperação internacional, mas também a formulação de estratégias né, de como essas organizações poderiam, de forma mais efetiva, mais eficiente, engajar com essas economias emergentes? Desde, desde a década de 70, é, já se fala, já, já, já existe interação entre os países em desenvolvimento e, mais recentemente, essas economias emergentes, é, sobretudo Brasil, Índia, China, e como elas podem... Uh, uh, trocar experiências e soluções de desenvolvimento, tendo muitos desses países uh, resolvido problemas de desenvolvimento muito semelhantes entre eles. E foi em 2015, 2016, que eu fiz, então, a minha terceira transição dos Estados Unidos para a Índia e dos organismos internacionais para a academia. E que, na verdade, foi complementar, foi foi foi muito salutar e complementar ao trabalho que eu já já havia fazendo no governo brasileiro, nos organismos internacionais e agora na academia para apoiar a formulação de políticas públicas e o processo de tomada de decisão uh, desses países. Eu já vinha a trabalho para a China desde 2012 e 2014, na época em que eu ainda trabalhava com os organismos internacionais, mas foi já tá, do lado da academia, em que eu vim para a China e para a Universidade de Fudan pela primeira vez em 2015 para uma conferência e, em 2017, convidada como professora visitante no Centro de Estudos dos BRICS da Universidade de Fudan. E, na época, eu mal poderia imaginar que já no ano seguinte, em 2018, eu viria de Mala e aqui para a China para pesquisar na Universidade de Fudan. Naturalmente, quando você vai para um novo ambiente, quando você tá num novo país e, e, e, e tem que formar as suas redes profissionais e pessoais muitas vezes do zero, né? Então é esse relacionamento, é esse laço é, é, que, eu, que eu que eu gosto muito de falar da entre entre as nossas humanidades, né? A gente muitas vezes se prende ao, ao profissional, ao né, ao formal, mas no final das contas eu acho que o que fica é, é, são os laços quando a gente se conecta na nossa humanidade. E a minha pesquisa hoje ela é, de novo, o resultado desse acúmulo de, de vivências e de práticas. Primeiro é a parte da cooperação internacional. Hoje eu trabalho com o Escritório das Nações Unidas para a cooperação Sul-Sul, eh, apoiando a formulação da estratégia para o próximo período de quatro anos, como o escritório pode ter um, um, um, um papel de catalisador dentro do sistema do sistema da ONU e junto aos países membros para fomentar a cooperação internacional entre países em desenvolvimento. Um segundo pilar muito importante da minha da minha pesquisa aqui na China é a parte do financiamento para o desenvolvimento e, sobretudo, o papel que novos bancos multilaterais de desenvolvimento, muitos deles liderados e fundados por economias emergentes do Brasil, da China e da própria Índia, e que papel que eles podem ter no financiamento de infraestrutura e de projetos de desenvolvimento sustentável que estejam em linha com os compromissos internacionais assumidos por esses países e por outros países em relação às metas de desenvolvimento sustentável, às metas climáticas né, firmadas no Acordo de Paris, lá em 2015. E um terceiro aspecto importante da minha pesquisa são as relações bilaterais uh, entre o Brasil e a China, seguramente, entre o Brasil e a Índia, e como essas relações bilaterais elas somam, elas influenciam a participação desses países uh, nos blocos multilaterais, e sobretudo BRICS, G20, é, entre outros. Uma palavra que eu gosto muito na língua chinesa, no mandarim, é que significa harmonia, e, e harmonia é um, um dos pilares do conceito da, do ideal, do objetivo da China de construir uma sociedade ah, de desenvolvimento moderado, é, com base na, na, na sustentabilidade ambiental, com base em equilíbrio social e com base no autocrescimento. Que são os três pilares do de desenvolvimento sustentável, né? como a gente conhece. E esse conceito de harmonia ele também está bastante presente no ideal de, de política externa da China e na ideia de comunidade de futuro compartilhada.